Olá! Boa noite! Estou é, muito feliz de estar aqui hoje com vocês, podendo compartilhar um pouco da nossa situação no Brasil. Eu sou Fábio Félix, sou assistente social de formação, servidor público e trabalho com adolescentes que cometeram ato infracional. São adolescentes que são internados em unidades de internação. Sou filiado e militante do PSOL, que é um partido de esquerda no Brasil e que um partido importante na pauta LGBT, porque se dedica a dar visibilidade a essa agenda política no Brasil. E fui eleito em 2018 deputado distrital, que é deputado estadual, né? uma, uma referência no caso do Distrito Federal, que é a nossa capital. Fui eleito, entre outras pautas, com a pauta LGBT e falando dessa, dessa pauta com tranquilidade. Sou o primeiro LGBT assumido na Câmara, que eu faço parte, que é a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Somos 24 deputados distritais. E nós somos o partido, eu, o Beyoncé e Kátia. Né? A gente tem orgulho um de estar nessa mesa hoje também com é um senador, que eu acho que é muito importante, simbólico, que ele esteja aqui com a gente hoje, que a gente possa construir muitas pautas e agendas comuns. É, a gente, eu, Kátia e o Beyoncé, a gente faz parte do PSOL, que é o partido de Jean Willis e Marielle Franco. Eu queria falar dessas duas pessoas, antes de começar, porque elas são muito simbólicas da situação que nós estamos enfrentando no Brasil. O Jean ele foi deputado federal por oito anos e reeleito para mais um mandato. O primeiro deputado federal gay, assumido e orgulhoso de sua orientação sexual. Uma coisa importante de dizer. Um deputado que não se dedicou à sua pauta LGBT, mas se dedicou também a outras agendas, mas ele foi vítima de uma campanha inflamatória, sanguinária da extrema-direita. Foi, inclusive, o grande, é, a grande vítima da rivalidade do atual presidente da República. E por essa situação, não se sentiu à vontade, seguro, para continuar no Brasil, mesmo no cargo de deputado federal. E Marielle Franco, ela é resultado do aumento gigantesco da violência política que nós estamos vivendo no Brasil. Marielle Franco era vereadora no Rio de Janeiro, não sei quem conhece o Rio, as bichas costumam conhecer o Rio, né? porque o Rio é babado. O Rio de Janeiro é uma cidade, uma capital importante nossa, e ela era vereadora, uma capital muito negra, com muita população negra, e ela foi a terceira vereadora negra a ocupar uma vaga na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Vejam, a terceira vereadora negra. A primeira vereadora negra foi Benedita da Silva, do Partido dos Trabalhadores, que até o carro funcional negaram a ela, o C negra, quando ela começou o seu mandato no Rio. E Marielle Franco, a terceira a ocupar essa vaga, sai de lá executada. Executada porque enfrentava as milícias, executada porque exercia a sua sexualidade com tranquilidade, como uma mulher lésbica, casada com uma outra mulher, Mônica Berício, e saiu de lá morta, sem poder é, desempenhar o trabalho que ela foi lida para desempenhar. Era uma figura brilhante na política, conectada com esse momento de renovação política Fazia parte do um movimento do Brasil que era o Ocupa Política, entre outros movimentos de renovação Uma figura muito importante que foi escolhida por esses setores E até hoje nós não temos um desfecho da morte de Marielle Franco Nós sabemos quem matou, que foram milicianos O que se chama no Rio de Janeiro do escritório do crime Pessoas ganhavam muito dinheiro para matar, mas não se sabe quem mandou matar e qual é o interesse por trás da morte de Marielle Franco? E eu falo desses dois personagens que são do meu partido para exemplificar um pouco a situação política que nós estamos vivendo no Brasil. E eu queria dizer que, do meu ponto de vista, a situação política se configura ou se configurou por uma aliança entre alguns segmentos sociais. Um deles, o que a gente chama lá de fundamentalismo religioso, que são os setores mais atrasados de algumas religiosidades, Especialmente os setores neopentecostais, evangélicos, né, que se organizam na política. Isso não quer dizer que todos os neopentecostais defendem essa representação LGBTfóbica, violenta, mas o fundamentalismo religioso é muito importante, é um pilar que sustenta o atual governo e é um pilar que defende, por exemplo, a não discussão de gênero, diversidade sexual, orientação sexual nas escolas, que combate veementemente a política para a população LGBT. Para vocês terem noção, hoje, na Câmara Distrital eu sou relator de um projeto de um deputado da bancada evangélica que, é, que ele quer criar a Semana de Difusão da Cultura Heterossexual, em contraponto ao nosso orgulho LGBT e à nossa história. Eu sou relator do projeto dele para que quero consultar os heterossexuais para saber as demandas né, de políticas públicas que eles têm né, na sua identidade. Isso é um absurdo completo outro pilar importante desse governo é o fundamentalismo, para concluir, é o fundamentalismo punitivo, porque são setores que querem encarcerar a população negra, que defendem um Código Penal ainda mais forte contra setores da população. É importante entender. E o último que eu classifico nesse primeiro momento são segmentos ultraliberais, que querem um Estado mínimo, e aí eu não digo neoliberalismo, não é um social-liberalismo, é o pior liberalismo se pode esperar, são ultraliberais porque não aceitam que o Estado tenha qualquer política social. Então fazem as reformas de Estado, aquelas que tiram direitos direito de todas as populações e as mais afetadas são as mulheres, a população negra e a população LGBT. Então, acho que essa trinca, esse trio, né, são, uma, são pilares importantes que a gente pode observar inicialmente e sustentam o atual governo Bolsonaro, para a gente pensar agora quais são os desafios e as respostas para as próximas perguntas. Obrigado pela oportunidade aos organizadores e às organizadoras desse evento.